pessoal, beleza? Aqui eu é sou o Titia, trazendo mais um vídeo para o canal, ou seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje o assunto é, será que é o fim do E-Tank? Para quem não sabe, desde 2017, a Adobe Flash está dizendo que será fechado e a confirmação vem em 2020. E nesse mês, a partir do dia 17, o Adobe Flash será encerrado. Então se você é for novo aqui no canal, eu peço para você se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação para até receber novos vídeos que vai sair aqui do canal E se você quer aprender sobre Photoshop, eu disponibilizei, seja membro A partir de 8 reais você vai conhecer tutoriais, vai conhecer muitas coisas Se você tem interesse de fazer capa, fazer banner, fazer intro, tudo não Seja Membro É só acompanhar aí, beleza? Então, é nóis galera, vamos lá Eu tô aqui num site que fala sobre o que veio o Adobe Fresh Play e também quer ver, muitas notícias que saiu faz um dia atrás tá? eu decidi trazer esse vídeo para vocês Porque, não não, depende da extensão para poder fazer vídeo Porque eu jogo pelo navegador eu Também trago muitos vídeos de DDTank E novidades DDTank E tudo sobre DDTank O canal de DDTank, né? <risos> Espero que deu para vocês entenderem Mas, quem joga pelo navegador Se você é um tipo de pessoa que tem sobrinho Tem que ver criança em casa E quando ele vai em casa Quer jogar, daí você abre o clique jogos, abre todo tipo de jogo pelo navegador. Essa extensão depende, é, todo jogo depende dessa extensão para se abrir. Então, vou falar aqui para vocês, galera. Bom, será que você ainda não fez a altura de dizer adeus ou... É, é difícil dizer adeus, né? Porque, pode falar, muito tempo jogando direito, também, vai dar certo, te ver uma tristeza, né? Mas está no fim, né mano? Praticamente eu li isso aqui tudo, né? Eu vou passar aqui devagarzinho. Se você tiver interesse de ver, você pausa o vídeo. Vou deixar aí na descrição também o link. Aqui tá dizendo tudo certinho, tudo bem? Ah, aqui no site, se você acompanha. Você vir aqui, ó. A Farm de Vive que é aquela... fazendinha do Facebook. Não sei se você é dessa época. Em 2015 para 2016. Todos os jogadores jogavam, quer ver, a maioria desses jogos, do Facebook. É que já aconteceu. O Facebook usava essa extensão, Adobe Fresh Play, Mas não tinha suporte para pagar eles e não tinha segurança para quer ver, administrar, quer ver, isso aí, né, mano. Porque, querendo ou não, a Adobe Fresh Play consome dados seus que você não sabe. Eu fiquei sabendo isso aí e vendo notícia aqui. Não posso estar dizendo alguma coisa errada porque eu tô vendo sobre a é, notícia do, é, do Google, né, mano. Mas, é por falta de segurança, o Adobe Flash Play vai fechar. Por falta de segurança, galera. Porque ele não passou a segurança boa. O Facebook, é, o Google, Mozilla, o Adobe. Todos, mano. Já que vem encerrou o contrato. Era desde 2017. Essa notícia foi passada. E em 2020, no é, novembro, dia 17, acaba. Já era. Não vai ter mais suporte de Adobe Flash Play. E aqui tem essa Family Vive, se você for dessa época de 2016, você conhece, que é aquela fazendinha do Facebook. Essa fazendinha, mano, fez muito sucesso em alguma época, e depois de 11 anos online, vai se fechar, entendeu? Não vai ter mais não, mano, se você joga isso aqui, vai ser uma tristeza, porque acabou, não tem mais. E aqui também tá todas as notícias relacionadas ao fim da Family Vive. É complicado, né, mano? Porque você estabelece, quer ver, um público no jogo Traz um conteúdo Tendo ou não, isso vai ser afetado pelo fato de, ver, não ter segurança Não ter suporte, né, pra poder realizar, quer ver Ao Reavisar, que um processo, né, mano? Pra poder evoluir o Adobe Play, Pra poder manter Ter mais segurança e ser, que ver, melhor pra gente Que é jogador de navegador É complicado, agora a gente tem de estabelecer um jeito para poder trazer conteúdo de outros jogos para quem é focado no de DTank infelizmente é o fim Notícia que estão tá sendo passadas é aqui só se abrir não sei o que, que vai ser daqui um tempo no né, no G1 E tudo que tem portal de notícias aqui é o fim mano pode aí ó escrever aí no Google que você vai achar meu canal relacionado a isso né mano Tenho 490 vídeos ó. 90% desses vídeos sobre D-D Tank. E é isso, né, galera? Vai ser o fim aí do DD Tank. Vamos, vamos ver se vai dar pra gente fazer outro tipo de conteúdo. Dá, sei que dá, porque quer ver, eu comecei com poucas views no DD Tank. Hoje em dia, até que eu estou vendo umas views razoável. Não vou falar que é umas views absurdas, porque o DD Tank não atrai público e as views, que ver como eu trago o DD Tank é pirata, né? É, mais ou menos né, mano? Porque querendo ou não, o DD Tank é pirata, mas é hard. É difícil de upar, claro. querendo ou não. É um DD Tank. E hoje em dia, é 337, vou te falar, tem animado pra jogar. Mas tudo bem. Só Se eu beber esse um favorável aqui, querendo ou não, ainda tem que ver um público aqui. Mas o canal, eu vi que não cresce com o DD Tank. E me desmotiva, né? pelo fato de de dar trabalho pra fazer essas caras, pra tirar tempo. Fazer edição, mas se for o fim, vou ter de migrar para algum jogo que eu goste, que também atrai público e tem uma interação melhor. Mas essa foi a notícia que eu queria passar para vocês. Se você for novo aqui no canal, peço para você se inscrever. Se você tiver condição financeira para se tornar um membro a partir de R$ reais por mês, mano, você se torna um membro aí, ó. Eu fiz uma assinatura para ver como que era o formato. Você vem aqui, ó. É aparecer pra você aí, ó, se tornar membro. Aí você pode tornar pelo boleto, cartão, tanto faz, mano. Aí você vai ter que ver uma barra de vídeo aqui só pra você no início aqui do canal. Aí você vai poder todos os vídeos que eu posto pros membros. Atualmente eu estou com membros no canal, só tenho a agradecer. Eles renovaram ainda, e tem é, é top. Eu não vejo eles comentar, mas. Eu vejo eles comentar mais nos vídeos dos membros. Mas é isso, né, mano? Se você quiser me seguir no Instagram, com o arroba aqui também, ó. Comenta tá o Instagram aqui debaixo. Tem o um Discord aqui. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço do Senhor GT. E... É nóis,